Saudações, queridos e queridas. Eu sou o Vinícius Renetti, professor de Nadia Yoga. Eu quero oferecer um estímulo especial para você sair de vez dessa inércia existencial e começar a se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal. Continue comigo aqui, que mais para o meio desse vídeo você terá outro estímulo extra que poderá ser muito bom para você. Já é reconhecido no mundo todo que o Yoga é, sem dúvida, uma das metodologias mais completas que existe, que de uma vez só trabalha você de uma maneira integral, trabalhando em várias camadas do seu ser. Enquanto eu falo, aqui do lado estará aparecendo alguns dos benefícios já constatados e pesquisados da prática do Yoga. Eu tenho certeza que alguns desses benefícios podem ser muito importantes para você, especialmente porque, na correria da atualidade, o nosso tempo é cada vez mais curto e precioso e por isso é cada vez mais importante aprendermos a ampliar o nosso potencial e a nossa performance. O Yoga é uma filosofia de vida prática e saudável. É composto, dentre outras, por técnicas respiratórias e bioenergéticas, técnicas corporais, relaxamento, mentalização, meditação, concentração e muitas outras. Na descrição aqui abaixo e no link aqui do lado, você terá acesso à nossa playlist com muitos outros vídeos para saber mais sobre yoga. Para estimular você a iniciar já a prática, fazendo a sua inscrição a partir de hoje até o próximo dia 7 de outubro, você também poderá por um mês experimentar o nosso acumulador bioenergético, conhecido também como caixa orgônica. Por um mês, você poderá usar ele por até 3 vezes por semana, cada vez 25 minutos, em horários previamente agendados. Enquanto eu explico, aqui do lado vai aparecer alguns dos benefícios do acumulador bioenergético que já foram pesquisados e constatados. Caso não conheça, a Caixa Orgônica é um equipamento que foi criado e aprimorado por cientistas e pesquisadores de diversas áreas. Sua função é acumular a energia orgônica, conhecida também como energia vital ou prana, que está presente na atmosfera e transmiti-la para o organismo de quem a utiliza, fortalecendo assim a bioenergia celular. E com mais energia, o corpo consegue manter-se saudável e curar-se de várias doenças. Quando entramos no acumulador, ficamos imersos numa grande quantidade de energia vital, e, pelo efeito expansor que ela provoca, ajuda a desbloquear os nós de energia estagnada, restabelecendo sua perfeita circulação. Isso beneficia cada célula, órgão e sistema do nosso corpo, fazendo com que as nossas células voltem a ficar saudáveis e, literalmente, voltem a produzir energia. Recarregando assim as nossas baterias. Na descrição aqui abaixo no link aqui do lado, você terá acesso à nossa playlist com mais vídeos a respeito do acumulador bioenergético. Você já deve ter notado que praticar yoga e usufruir da caixa orgônica lhe dará um combo de energia, vitalidade, disposição e saúde ajudando a elevar a sua performance, expandir a sua consciência para um padrão mais satisfatório e adaptado às demandas do cotidiano. Espero que essa oportunidade lhe agrade e seja mais que o suficiente para você estar aqui conosco. Aqui abaixo, na descrição, você também encontrará dois links para o um arquivo JPEG do nosso folheto informativo sobre o Yoga e também sobre o acumulador bioenergético, com muito mais informações a respeito de cada um deles. Espero por você e um grande abraço!